e aí pessoal tudo bem com vocês dessa vez eu vou fazer um tutorial mostrando de uma forma simples como você excluir um canal do YouTube primeiramente você tem que estar conectado é, dentro da, do seu canal uma vez você estando conectado dentro do seu canal você vem aqui em cima onde tem a foto do seu canal clica nela e lá embaixo está escrito configurações você clica em configurações e você vai direcionar para essa página nessa página você clica em Avançados e aí vai abrir essa página aqui ó pronto aqui embaixo tá escrito ó, excluir canal você clica nele você observe pessoal que o título que tá aparecendo ali em cima é o título do canal que você quer excluir vai pedir para você digitar a senha você digita a sua senha vai entrar nessa página aqui ó tá explicando ali aí tá explicando é... Ocultar ou excluir seu conteúdo do YouTube? Você está prestes a ocultar? Está explicando que você vai perder tudo, né? Então, você diz que quer excluir, clica aqui embaixo, quero excluir permanentemente meu conteúdo, ou apenas ocultar, mas nesse caso a gente está falando para excluir, e você vai é, marcar essas duas, essas duas janelinhas aí, né? E vai descer e vai concluir. Excluir conteúdo, aqui ó, excluir conteúdo, clica nele, vai abrir uma outra janela, vai aparecer essa janelinha aí pessoal, excluir seu conteúdo, o YouTube está perguntando se você tem certeza disso, aí você fala sim, ele vai pedir para você digitar o um e-mail, você digita seu e-mail, tá, lembrando que esse e-mail é o mesmo e-mail que você tem essa conta ou mais de uma conta, nesse mesmo e-mail mas nesse caso você tá, tá excluindo esse canal que você está nele tá caso seja mais de um depois que você é, digitar o seu e-mail aí você clica em excluir meu conteúdo né e ele vai avançar pronto você excluiu o seu conteúdo do youtube nesse momento o que, que acontece? Você, não pode, você vai ter que esperar um pouquinho para poder acessar a sua conta, a sua outra conta pelo YouTube, entendeu? E sua conta já está excluída, porém, é, o YouTube ainda dá aí alguns dias para que, pra que você, sua conta seja realmente excluída, mas você não tem mais acesso a ela, mas a, a, a conta já vai ser excluída, você aguarda mais uns dias e pronto, sua conta não vai aparecer mais para ninguém. E aí, alguns tempos depois, você observa que eu, clicando para entrar na conta, não tem mais conta. Está escrito, ó, criar um canal. Ó. Você não tem um canal no momento. Então, a foto está ali, mas você não tem mais esse canal. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Caso você gostou do, do vídeo, né dá um joinha aí. E se ainda não se inscreveu e gostou do canal, se inscreve tá bom deixa seu comentário alguma dúvida aí que se eu puder ajudar vou ajudar ok um abração aí até a próxima